Aí o pessoal que tiver interesse, a descrição tá aí embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo. Olá, boa tarde, sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um teste aqui com canela seca. Nosso amigo Edson aqui que vai gravar. Então é... Que nós tá dando uma entrada no vídeo aqui, aproveitando duas florzinhas aqui do campo então agora nós vamos fazer um teste com canela seca então eu espero que o vento aqui não atrapalhe não muito porque está ventando forte e esse vento sai tudo no vídeo aí aí o pessoal reclama ah, está ventando agora o vento não tem jeito né se estiver ventando então agora se você colocar mais dali para cá que você pega menos o... esse aqui que nós está na mão é o canela seca, é uma antena de cobre. É um pino aqui, o pino que é latão, que é metal amarelo, que faz o contrapiso. E aqui é a bobina dele, que é a mola dele. Tudo feito no mesmo, mesmo, no mesmo fio. E aqui é a empunhadeira. É uma empunhadeira de latão. Aqui nós vamos testar ele que nós estamos testando, que é um protótipo ainda. Eu pretendo fazer fazer ele, mas fazer ele mesmo uma coisa já bem feita. Então nós vamos testar hoje para ver o que que tá falhando, o que que vai falhar, para nós já melhorar no próximo. E fazendo um vídeo aí também que o pessoal ir vendo aí também como é que funciona. Já ir tendo uma ideia de como é que faz também. Eu já tenho um vídeo antes aí já mostrando mais ou menos. Aqui, ó, nós vamos dar ideia o seguinte, você fica mais gosta mais assim você pegar agora mais do lado agora aqui ó a hora que ele passa em cima lá ele, ele apruma e vira para trás ali nós já tá marquei os pontos antes porque agora nós tá ele vai procurar aonde marcar um posto artesiano então aqui nós estamos aqui aqui ele tá ele tá caído agora aqui nós estamos em cima do, do, da marcação do poço ele já virou para trás, por quê? porque ele está em cima aqui ó é o lugar que iria marcar esse posto. então se você voltar para trás você vai perceber que ele vai caído a hora que chega aqui ele vira para trás porque ele já está no rumo do objeto agora para acompanhar o lado que esse poço vai aqui, na frente, aqui é um lugar que a água desce, ela torna aqui ela sobe e torna a descer, ó. agora daqui, se você for furar um pouco, você vai furar lá, aqui não, aqui é um ponto que ele passa aqui, ó. agora daqui lá e tem outro ponto lá na frente, ó. aqui ela vai cair, ele desceu para baixo e aqui ele vai subir de volta aqui em cima. Ó aqui ele subiu ele vem aqui em cima então quando você comprar um pouco você não vai marcar nem lá nem aqui você vai marcar lá no primeiro e lá é onde ele vem de baixo para cima então o canela seca para isso ele funciona bem e outra coisa ele também pode ele dá a direção ele dá a direção também do, do, do lugar agora você tem que ficar de lado de, lado de cá. aqui ó por devido dele dele a empunhadeira girar por exemplo aqui ele ele, ele dá a direção ó. olha lá, ele já tá ele tá tombando eu tô, tá vendo que eu estou indo reto ele tá tombando porque a cabeça tá ficando para trás ó. então quer dizer que eu tenho que virar para cá ó. agora eu vou andar para lá vocês vai ver que ele não tá tombando por quê porque eu lago na direção agora se eu voltar para cá ó, Aqui, olha, eu vou com a mão na mesma posição, ó ele virou pra cá por que? porque ele quer que eu vou pra cá porque aqui que tá o principal ó. Aí, porque aqui ele apromou. aqui ele aprumou por que? porque aqui é a cabeça então o, importan o importante do canela seca assim que nós acabar de desenvolver ele de ver qual o material certinho que vai ser feito ou latão ou cobre se for latão, ele vai ser todo de latão, se for de cobre, ele vai ser todo de cobre aqui nós estamos fazendo teste para saber como é que ele sai nos material, como é que ele vai sair no mineral. então esse vídeo que nós estamos fazendo agora é para caçar água caçar um lugar de marcar um poço artesiano então é por enquanto ele está se saindo bem eu tô só tô achando uma dúvida aqui ainda aqui no pé dele na onde ele gira que eu acho que ele tá um pouco muito mole ele teria que estar tá mais firme um pouco para girar um pouco menos mais firme para que na hora que chegar em cima da cabeça aqui ele ele aprumar aqui ó ele aprumar firme ele ficar reto firme então para isso eu vou ter que a, acertar as buchas aqui embaixo para que ele fique firme porque a hora que eu passo para frente que ele cai a hora que ele chega no ele tem que aprumar firme. Então esse é um detalhe aqui. ó, Nesse pé aqui que eu vou ter que fazer uma, umas modificações. Eu faço umas modificações aqui para que ele fique um pouco mais firme. Mas sem, sem ele perder a direção. Porque se ele ficar muito duro aqui também ele não pega a direção. Porque por exemplo aqui ó, eu dou um comando aqui para ele. É, canela seca. Acha um manchão que tem minério. Aí, ó, eu dei a, eu dei a, o comando para ele, ó. Ele tem que, ele tem que me levar pro manchão. Ó, ele já tá entortando para lá, ó. Por quê? Porque tem um manchão para aquele lado. Aqui eu posso ir andando para lá que ele vai virando para trás, ó. Olha lá. Aí ele vai virando. Por quê? Porque ele quer que eu vou para lá, porque ali eu vou entrar dentro de um manchão. Agora aqui, ó, eu entrei dentro de um manchão. Ó aqui ele vai andar plumado aqui dentro então esses detalhes aí é o que nós vamos agora acabar de desenvolver nele e pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like aí fazer os comentários aí e ativar o sininho aí para que possa ser modificado os próximos vídeos e já já nós vamos encerrar esse vídeo, esse é o propósito dele, é mostrar como é que ele se sai, é fazer o teste para ver como é que ele se sai mesmo no, no veio de água. Depois nós vamos fazer um vídeo também mostrando como é que ele se sai também dentro do manchão, para nós ver se precisa corrigir alguma coisa dele também. Aqui eu já notei que aqui ele precisa ser corrigido o pé. Porque a hora que ele apruma aqui, pluma aqui, ele tem que ficar um pouco mais firme. Por exemplo aqui, ó, a hora que eu ando aqui, ele não pode cair muito para trás. Ó. Então esse pé aqui é só dar mais uma firmada nele, que ele ficar um pouquinho assim, ó, mais firme. Agora, depois que eu saio, aí ele tem que cair. Então agora esses detalhes aí nós vamos corrigindo dele. E também corrigir é, essa parte aqui, que é o contrapeso da vareta. tem que ter um contrapeso porque esse contrapeso aqui é o que é o que trabalha na mola então você vai andando com ele ele vai caído a hora que chega aqui ele apruma e vira aí porque eu, eu passei do lugar e virou para trás agora se eu continuar para frente ele vai ele vai cair para frente de volta aí eu entro em cima do outro ele vira se eu continuar ele vai cair para frente de novo e nós vamos encerrar esse vídeo e vamos fazer mais um vídeo em seguida. E vamos ao próximo vídeo. E a todos, são sou uma coca. É, hoje nós estamos aqui, então vamos fazer um vidinho aqui, mostrar as Ario aqui. É um produto que nós que nós é, tem. Pessoal que tiver interesse nelas a descrição está embaixo aí do vídeo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 Feita, tá pegando as inteiras é, é feita toda em metal é, as empunhadeiras todo o material dela é tudo um material só tanto empunhadeira como os cabos em cima onde aperta pé o material dela é tudo um só então é, esse é, uma, é as antenas aí do canal pessoal que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo e esse é um vídeo de entrada lembrar os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like e dar uma força aí para o canal então nós vamos virar elas para cá pegar uma outra paisagem a parte a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo bom dia a todos maurício mococa agora eu vou fazer um vídeo aqui demonstrando como caçar a metissa caso ariônica por comando de voz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 Pode levar para ela, não é muito fácil ele já tá quase chegando lá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 nós vamos repetir aqui eu vou lá colocar ela vou dar uma pausada aqui para o rapaz é que dá uma carreirinha boa tarde seu maurício malcoca hoje eu vou fazer uns vidinho um vidinho aqui das varionicas que é um material que nós produz ele e o Edson aqui que vai gravar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 Esse são as variônicas modelo 2. Então, a logo nós vamos estar com o outro modelo 3 também. Que Nós vamos apresentar junto. Elas tem a... a parte embaixo que é a câmera que é conosco. Você pode por testemunho, pode botar o pás, o bim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 O Edson vai colocar ela lá na frente pode ir ele vai colocar ela lá e nós vamos fazer agora a segunda parte dela Então eu estou filmando o lugar que ele vai colocar Porque é o seguinte, aqui agora Essa, essa é a segunda parte É importante ó. Agora vamos passar para ele gravar